A ele a glória. A ele a glória para sempre. Amém. Beleza, repete. A ele a glória. A ele a glória. A ele a ilha glória.